Eu preciso de uma moldura retangular. Deixa eu ver... Não. Você também não. Eu gostaria de uma com um metro de base e com medidas na proporção áurea. Ei, você! Ah, mas o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Um quadro que fala? Isso mesmo, você falou em proporção áurea, eu resolvi aparecer para te dar uma mãozinha. Meu nome é René Descartes. Sim, exatamente quem você está pensando? Hein? O filósofo, físico, matemático francês. Hein? Fiquei curioso por que você decidiu comprar uma moldura que obedeça à proporção áurea? Hein? Por acaso você é admiradora da cultura grega? <risos> Sou sim. Eu sei até que os gregos chamavam a proporção áurea de proporção em extrema razão. No Renascimento, o nome era proporção divina. Foi só no século XIX que começou a ser usado o termo proporção áurea. Mas o que é mesmo proporção áurea? É uma proporção específica entre a medida de dois segmentos. Ela foi estabelecida pelos gregos clássicos alguns séculos antes de Cristo e correspondia ao desejo de uma divisão harmônica, sem excessos ou faltas. O conceito é simples, o todo está para a maior parte assim como a maior parte está para a menor parte. Ou seja, a proporção entre o segmento inteiro, que é A mais B, e o segmento maior, que é A, é a mesma proporção que existe entre os segmentos A e B. A partir desse conceito, podemos construir um retângulo áureo. Nele, a base e a altura estão na proporção áurea. Estou vendo que você é uma moça esperta. Se você sabe que o termo proporção áurea só surgiu durante o século XIX, também deve saber que existem vários mitos ligados a ela. Sim, e com o passar do tempo foram surgindo os mitos. É comum ouvir falar que as dimensões da pirâmide de Kelps obedecem à proporção áurea. Ou que os gregos usaram a proporção divina para construir o paternol. Até o Leonardo da Vinci entrou nessa mitologia. E muita gente acha que ele se valeu da proporção áurea no seu trabalho. Você está certa, Bruna, na verdade o que acontece é que os critérios para encontrar a proporção áurea em alguma figura são sempre muito arbitrários. Vamos supor que alguém queira encontrar a proporção áurea entre a medida do seu quadril até o chão e a medida do seu joelho até o chão. Qual o ponto quadril que vale para realizar a medida? Hã? E o joelho? Eu vou medir a partir do meio, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, com critérios assim arbitrários, cedo ou tarde, eu encontro um lugar que resulte na proporção áurea. Tudo mito! Mas algumas formas da natureza, de fato, obedecem a proporção áurea. O nautilus, por exemplo, ele é um molusco, um caracol marinho, e a concha dele apresenta a proporção áurea no seu desenvolvimento. Ela cresce seguindo a chamada sequência de Fibonacci. Exatamente, Bruna. Os termos da sequência de Fibonacci estão relacionados com a proporção áurea. Tudo isso é fascinante, Descartes. Mas agora eu preciso escolher a minha moldura. Você pode me ajudar? Você mesma pode tentar descobrir qual moldura obedece à proporção áurea. Podemos usar o método que eu criei para a resolução de problemas geométricos. Na minha obra, O Discurso do Método, eu relaciono cinco passos para resolver um problema. A meu ver, seguindo esses passos, qualquer um consegue resolver problemas. Basta pensar. Sério? Bom, se você está dizendo, então vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é desenhar uma figura que represente o seu problema. No seu caso, você vai desenhar uma moldura, um retângulo. Hum? Beleza. Eu vou fazer isso. Meu retângulo vai estar na vertical, porque eu quero que a base da minha moldura seja menor do que a altura. É que eu vou pintar um retrato, sabe? E agora, o que, que eu faço? O segundo passo é identificar claramente o que você está tentando encontrar. Veja bem, você já sabe que quer uma moldura com um metro de base. Então, o que você está tentando encontrar é a altura da sua moldura. E sendo assim, já podemos passar para o terceiro passo. Dar nomes e valores aos elementos que você conhece. Eu conheço o valor da base da moldura. Um metro. E vou chamá-la de largura. Correto. Agora vem o quarto passo. Escrever todas as relações entre os elementos de uma forma simbólica. Passar para a fórmula simbólica equivale a escrever uma equação. Deixa eu ver. Ai, pensa, Bruna, pensa... Bom, se eu quero que a moldura obedeça à proporção áurea, eu quero... Eu quero a definição da proporção áurea. Isso eu sei. O todo está para a maior parte, assim como a maior parte está para a menor parte. Isso mesmo, Bruna. No nosso caso, o todo é a altura, que é o maior lado do retângulo. A maior parte é a largura, ou seja, um. E qual é a menor parte? A menor parte é a diferença entre a altura e a base. Veja no desenho. Para facilitar, vamos dar nome aos vértices do retângulo, que é um retângulo áureo. A, B e C. Dessa forma, H também pode ser chamado de segmento AC. Agora temos que transferir a maior parte para o todo. É só imaginar um compasso. Colocar a ponta seca no ponto A, abrir até o ponto B, e transferir a medida até o segmento AC, que é o nosso todo. Vamos chamar esse ponto de D. O segmento AD tem o mesmo tamanho da nossa maior parte, ou seja, um metro. E a nossa menor parte está bem aqui, é o segmento DC. Como estou procurando a proporção áurea, o todo, que é o H, ou o segmento AC, tem que estar relacionado com a maior parte, que é a largura de um metro na mesma proporção em que a maior parte, a largura de um metro, está relacionada com a menor parte, que é o H 1. Perfeito, Bruna! Com isso, podemos passar para o quinto e último passo. Aplicar várias técnicas sobre essas relações até que você consiga solucionar a equação. Nesse caso, vamos usar a álgebra para escrever a equação de outra maneira. Agora é só achar as raízes dessa equação. Isso eu sei. As raízes serão iguais a 1, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Como a altura não pode ser um valor negativo, a gente despreza o resultado negativo. E aí temos que H é igual ao número de ouro, Bruna. Como você escolheu uma base com valor 1, a raiz da equação da sua moldura é exatamente o número pi. Legal, agora eu sei as medidas da minha moldura. A base mede um metro e a altura, aproximando, mede um metro e sessenta e dois centímetros. Puxa, Descartes. Eu não sabia que você tinha esse método tão bacana para resolver problemas. É realmente muito legal. Cinco passos e pronto. Oh, Bruna, assim você me deixa encabulado. Mas, modeste à parte, esse meu método foi mesmo uma grande sacada. É como se diz hoje em dia. E ela serviu de inspiração para um matemático húngaro que se dedicou, entre outras coisas, à teoria das probabilidades. Estou falando de Jorge Polia, que publicou em 1945 uma obra chamada A Arte de Resolver Problemas. O livro ensina em quatro passos como resolver qualquer tipo de problema. Segundo Polia, primeiro é preciso compreender o problema, depois estabelecer um plano. Colocar esse plano em ação e, finalmente, verificar o resultado. Se você pensar bem, esses quatro passos realmente servem para resolver qualquer tipo de problema. Servem mesmo. Mas foi você quem pensou nisso primeiro, e lá no século XVII. E é por isso que eu sou sua fã. Oh, right, que isso, Bruna. Foi um prazer conhecer uma jovem tão estudiosa e parabéns pelo seu ótimo raciocínio lógico.